Ano está acabando, e aí você pensa: caramba, o que, que eu fiz nesse ano de 2017? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. A gente determina tanta coisa na nossa vida, a gente sonha com tantos projetos e aí chega uma determinada data do ano que a gente para e olha e fala assim, o que, que eu fiz? O que, que eu consegui realizar até agora? E aí você chega à conclusão de que você não fez a terça parte do que você gostaria ou pelo menos do que você pensou que iria fazer no início do ano. Claro que isso é extremamente normal acontecer na medida em que você não está muito focada naquilo ou você tem imprevistos que fazem com que isso não aconteça. Mas eu queria trazer uma dica pra você para te ajudar a ter foco em 2018. Então a primeira coisa que eu queria que você fizesse é pegue um papel e uma caneta. Escreva nesse papel tudo o que você acha que você realizou no ano de 2017. Antes de fazer essa lista, é importante que você entenda o que são esses desejos e se eles são realizáveis, tá? Então, por exemplo, você está desempregada e o seu sonho é conhecer Europa. Bom, nesse momento você tem que ver que o seu sonho está um pouquinho complicado. Talvez seja necessário você fazer uma especialização para você conseguir um emprego para depois você conseguir grana para conhecer a Europa, né? Feito isso, relacionado, verifica se você fez mais ou menos, se você se superou ou se você deixou a desejar, ou seja, não foi nada daquilo que você queria que fosse. Isso não é pra você ficar desestimulada, não é pra você ficar frustrada, não é nada disso, é pra você entender qual foi o seu alcance e o que você realmente conseguiu fazer e aquilo que você desejou e não conseguiu. Talvez esse que você planejou e não conseguiu fazer, talvez a sua mão ainda não alcance até lá. Então essa é a ideia. O que você não conseguiu realizar nesse ano e o que você pode estar planejando para 2018. Feito isso, você vai pegar um novo papel e vai colocar agora metas e itens que você gostaria de realizar no ano de 2018 A primeira coisa que você tem a fazer É colocar essa lista no lugar aonde você tem acesso praticamente todos os dias Serve a porta da geladeira Serve a porta do seu armário O espelho do seu banheiro Tá valendo qualquer lugar E aí toda vez que você for na geladeira Ou você abrir o seu armário Ou você for no espelho Você vai olhar aquela lista e você vai lembrar que você tem um objetivo a ser alcançado em 2018 Não adianta nada você sentar e programar E guardar esse caderno, essa folha um lugar aonde você não vai ter acesso nunca não adianta você desejar alguma coisa se você não lembrar todo dia que aquilo é o seu objetivo e olha espero muito que você consiga alcançar os seus objetivos que o ano de 2018 seja um ano de grandes realizações que você conquiste tudo aquilo que você deseja conquistar. E eu tô aqui pra agradecer a sua presença, agradecer a sua companhia, agradecer o tudo que aconteceu comigo. O ano de 2017 foi super importante pro Mulher Mais de 40. Eu tô muito feliz com o retorno de todos vocês. Então é isso. Eu encerro o ano de 2017 com o vídeo de hoje e a gente volta na segunda semana de janeiro de 2018, com novas programações, com muito assunto legal e olha, se você quer ver algum assunto aqui que eu ainda não falei ou assunto que você acha que ficaria legal a gente bater papo por aqui, é só deixar nos comentários a sua sugestão e eu vou adorar saber vai ser com prazer gravar, tá bom? Então é isso, espero muito que você tenha gostado, faça grande uso dessa dica que eu passei pra você. Espero que contribua para o sucesso dos seus planos, tá legal? Então olha, se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem aí e se inscreva. Vou ficar muito feliz em ter você aqui seja bem-vinda ao Mulher Mais de 40. Então é isso, ó. Um grande beijo você e até a próxima, tchau, tchau Ah, olha, aquela amiga que tá perdida aquele lance, tá? Não esquece, a amiga tá perdida, não sabe o que fazer ela tá sempre programando as coisas, mas nada acontece compartilha esse vídeo com ela tá legal? Beijo, tchau, tchau até 2018